Desculpe Sashui, gostaria de buscar o Nikonis que não consigo. Vamos lá, então, eu dou-lhe este, você dá-me este, que me deixem buscar este, que me deixem buscar este, que retorne este para a minha mão, e que me deixem buscar este. Ok, foi uma boa a troca. Muito obrigado Sashui, prazer fazer o um negócio consigo. Boas pessoal, daqui é Ricky Tabletop e vamos lá para mais um Como Jogar. Hoje trago-vos o Unstable Unicorns. É um jogo muito uh, interessante, muito divertido, uh, que eu gosto muito com algumas semelhanças ao Emploding Keaton, onde nós somos tratadores de unicórnios. Uh, e o objetivo do jogo é ter o nosso estábulo 6 ou 7 unicórnios, dependendo do, do número de jogadores com que estamos a jogar. Uh, o jogador que em primeiro lugar conseguir ter esse número de unicórnios no seu estábulo 6 uh, ou 7 como eu disse uh, irá ganhar terá no momento em que consegue os 7 unicórnios, não terá que ser até ao final do turno como pode, eu vou explicar aqui, pode haver cartas que troquem de, temporariamente unicórnios de, entre estábulos e isso dará a vitória ao jogador antes de, desse unicórnio retornar ao seu estado original. Nós vamos então começar o jogo e ver as cartas. Como podem ver, uh, o jogo uh, tem 7 tipos de cartas diferentes, pois também temos aqui um auxiliar de, de jogo, há suficientes para uh, o número de jogadores em uh, que o jogo é, está disponível. O jogo está disponível para 2 a 8 jogadores, mas para dois jogadores uh, teriam que se retirar algumas cartas uh, e teremos que ver as cartas que seriam a retirar na, no, no site deles mas não iremos falar sobre o jogo de dois jogadores hoje. Um, como podem ver, depois temos as sete cartas. Vamos então falar sobre uh, os sete tipos de cartas diferentes. Em primeiro lugar temos os unicornos básicos. Isto são, uh, como podem ver, todas as cartas têm no canto aqui uma cor diferente indicará o, o tipo de carta que é. Assim como estará descrito aqui em baixo. O tipo da carta. Uh, isto é um unicórnio básico. Apenas conta como unicórnio quando jogada para o teu estábulo. Uh, e é com isto que iremos tentar uh, fazer os sete unicórnios. É assim que fazemos os 7 unicórnios. Jogando cartas para o estábulo. Seguir temos unicórnios mágicos. Que para além de contarem como unicórnio. Têm uma habilidade especial. Que pode ser uma habilidade Uh, apenas utilizado quando é entra de para o estábulo ou quando, ou todos os turnos, ou apenas uma vez, ou se alguma coisa for sacrificada, pode ser um poder totalmente diferente, dependendo do unicórnio que jogas. Temos também Bebés Unicórnios, isto são uh, contam também como unicórnios uh, normais, são semelhantes aos unicórnios básicos, a diferença é que. Quando eles são destruídos, sacrificados ou descartados, em vez de ir para o descarte vão para o adversário. Veremos o que é o adversário um bocado mais à frente. Tá. Depois temos os downgrades que são cartas que vão piorar o estado dos outros jogadores. Tu irás jogar esta carta para o estado do outro jogador e esse estado ao mesmo o próprio jogador ficará com algo mau para o, jogo, o resto do jogo, ou até se descartar desta carta. Do lado contrário, temos Upgrades, que são cartas que tu irás jogar no teu estado e que irão melhorar o teu estado, a tua mão, ou mesmo o teu próprio jogo. Como podem ver, esta é uma carta muito boa, o que fará que nunca se... os outros jogadores nunca te poderão jogar um NEI. Já vamos ver o que é um NEI. É uma carta muito, muito boa para o jogo. Apesar desta carta dizer é que não se pode jogar ney né? uh, nas, nas cartas, isto é só depois dela de estar no teu estado. Mas quando tu jogas esta carta, esta carta está sujeita a ter um ney. Antes do ney temos as cartas mágicas. Cartas mágicas são cartas com poder que são utilizadas uma vez, uma vez e depois irão para o descarte. E por último, o um ney. Uma das coisas muito, uh, muito engraçadas e muito interessantes é jogo. Estas cartas cancelam uma jogada de outro jogador. Não, não cancelam habilidades de cartas já na mesa, mas sim cancelam uh, uh, o ato de jogar a carta para a mesa. E esta era é o nome que estávamos a falar no, no upgrade anterior. Este, podemos usar esta carta para cancelar o, o upgrade de ir para a mesa, mas assim que o upgrade estiver na mesa, a sua habilidade nunca mais poderá ser negada. Isto são os, os tipos de cartas que o arcebole do unicórnio traz. Como é que se joga o arcebole do unicórnio? Primeiro, tens que ter espaço na mesa para três baralhos. O baralho é onde se vão te retirar as novas cartas. O berçário, que é onde se colocam os bebés e retiram-se. cartas que tiveram a retirar bebés. E um espaço para o descarte. Consideramos o descarte como aqui. Isto não é... Uh, é melhor retirar, mudamos as cartas para não confundir. Os bebés nunca podem estar nos cartas, os bebés estarão sempre no passado. Ok. Estaremos de descarte como este. Ok. Como é que começa o jogo? Dá-se um bebê a cada jogador. Os bebés são fáceis de encontrar, pois, assim como a carta de auxílio tem a face branca, é fácil separar e começar a jogar... Mas ganhamos que um bebê para mim, um bebê para aqui para o nosso Shui e claro, um bebê para ti. Tens aqui o teu bebê. Okay. Depois distribuímos 5 cartas a cada jogador. Digamos que eu poderia começar já com estas 5 cartas. Daria 5 cartas aqui ao nosso Shui, e claro, 5 cartas. Para o jogo em como uma regra para decidir quem é o primeiro jogador. O primeiro jogador é a pessoa mais colorida. A pessoa com a roupa com a mais cor. Neste momento, como o nosso juiz aqui todo de castanhinho, eu tenho uma t-shirt cinzento, mas com bastante discurso. E como eu não sei como tu estás vestido, assumiremos que eu sou a pessoa mais colorida. E eu seria o primeiro a começar. O jogo é dividido em quatro fases. É o início da fase um, em que se tivermos uma carta em que o seu poder diga no início da fase no primeiro turno nunca há, mas no segundo turno já pode haver. Um, digamos que penso que o Shui tem uma carta dessas. Ok. Digamos que eu tinha esta carta. Podem ver, no, ela fala no início da fase, uh, se eu tivesse esta carta no início do meu turno, já depois de ter dado a volta para os teus jogadores, eu podia utilizar esta habilidade. Se eu passar a fase seguinte sem utilizar a habilidade, não posso voltar atrás e utilizá-la. Eu normalmente, quando é a primeira vez que jogo com as pessoas, uh, não uso muito essa regra, porque as pessoas ainda não sabem jogar muito bem e deixo-as, mesmo que se esqueçam, de as utilizar o, o, o poder como podem ver esta carta se estiver no meu estado na esta fase eu posso descartar dois unicórnios quando se fala em descartar é da mão para uh, para a palha de descarte uh, a pilha de descarte uh, eles uh, outra coisa os uh, outros as suas palavras específicas cada uma tem a sua descrição descartar é sempre da mão para o descarte destruir é sempre uh, dos outros jogadores, sacrificar é do, do, do teu estábulo e destruir também o estábulo dos outros jogadores. Quando ela diz destruir quer dizer que podes retirar uma carta dos estábulos de outros jogadores para outros cartas, quando ela diz é sacrificar tem que ser do teu estábulo para os outros jogadores. Há cartas que digam todos os jogadores eu destrói uma carta, nessas cartas tu estás também incluído. Todas as cartas que tinham todos os jogadores, o próprio jogador que eu jogo está incluído. Vamos voltar a esta carta. Ela deixa-me descartar duas cartas, ou seja, poderia... Dois unicórnios, peço desculpa, em que teria que jogar dois unicórnios fora e poderia jogar diretamente do descarte para o estábulo um unicórnio. Isto é o poder desta carta. Mas voltaremos à carta do para o monstro A segunda fase é a fase para retirar a carta do baralho. É, em que tiramos uma carta de baralho, neste momento teríamos 6 cartas, na mão, as 5 iniciais, mais a que retiramos no baralho, e depois que tirarmos a, a carta de baralho vem a fase da ação, e na fase da ação temos duas opções, é, podemos retirar outra carta de baralho ou jogar uma carta para a mesa, isto já fica à nossa escolha, se vires que não tens nenhuma carta que te interesse jogar neste momento para, para a mesa, podes retirar uh, outra carta. Uh, digamos que eu vou retirar outra carta. E depois é a fase de final do turno, em que contávamos as cartas que temos na mão. Como viram, eu comecei com 5, retirei as cartas, tenho 7, por isso posso ficar com 7. Se tivesse mais de 7, teria que descartar até ficar com 7. Isto todos os turnos. Nunca poderemos ter mais de 7 cartas na mão no final do turno. Se durante o nosso turno total, ou em alguma altura, tivermos 8 cartas ou 9, não há problema. Mas, nesta última fase, nesta última parte da nossa fase, não podemos ter mais de 7. Teríamos que descartar o número de cartas necessárias até ficarmos com 7. Isto seria o meu turno. Como vê, não joguei nenhuma carta na mesa. Apenas tenho um, um unicórnio que é o meu bebê e passaria a vez ao, ao suí. O Shui faria a mesma coisa, como vê, não tenho uma carta que diga no início do turno. Uh, ele passava essa fase à frente, retirar uma carta, e o Shui, digamos que, quer jogar uma carta. O Shui vai jogar um unicórnio uh, mágico. Podem ver, este unicórnio mágico tem um poder, e o seu poder é, quando ele entra no estado, posso mover um unicórnio bebê do estado de outra pessoa para o meu, Imaginámos que o Sui jogava esta carta. Ninguém jogava nele. Ele pegaria no meu unicórnio e passaria para o dele. Neste momento o Sui está com 3 unicórnios. Eu tenho 0. Mas outra coisa desta carta é... Se, se ele perder esta carta ou se foi retirada esta carta, uh, o bebê volta para a pessoa a quem ele retirou. Outra parte importante uh, uh, destas cartas. Estas cartas que dizem que quando ela entra num estábulo, se quer dizer quando ela entra em qualquer estábulo. Imaginávamos que eu, no meu turno, iria roubar, conseguia roubar aquela carta ao Shui. Eu roubando esta carta ao Shui, esta carta estava a entrar no meu estábulo. E como saí do estábulo dele, eu ganhava o meu unicórnio. E como entrou no meu estábulo, eu posso fazer o poder dela novamente. Novamente, o poder dela é quando ela entra no meu estábulo, eu posso roubar o bebê de, de outro estábulo para o meu. Digamos que eu, para acertar a conta, roubaria do pequeno Shui para mim. E neste momento, se eu lhe conseguisse roubar esta carta, eu passaria de 0 outra vez para 3. É uma parte muito importante deste jogo. Uh, todas as cartas que dizem quando entra no estado. Quer dizer quando não entra em qualquer estado. Mas digamos que eu não fiz isto. Neste momento estou com 0 e, e, unicórnios um, e o Shui está com 3. Passaremos à frente. Uh, como não sei o que vocês vão jogar e para a este review. Vamos continuar. Uh, para acelerar jogaremos duas cartas. Ok. okay. Downgrades eu teria que jogar no grade no estábulo da outra pessoa. Digaremos que eu jogar no Shui. E este downgrade diz que enquanto esta carta estiver num estábulo uh, os efeitos de, das cartas dos unicórnios não podem ser ativados. Uh, diga diga digamos que o Shui não tem na mão. Yeah, vamos roubar vamos a mão. Ok. Jogarei outro unicórnio mágico. O poder, o poder dela não seria ativado enquanto o, o downgrades estivesse na, no estábulo. Há cartas depois que conseguem uh, destruir ou livrar-se de, de downgrades. Ou mesmo destruir unicórnios. Há cartas que conseguem fazer isso. Ok. E esta? Eu jogaria também este upgrade. Não no meu turno, que nunca nenhuma carta que eu jogasse para esse sujeito à Mas o Shui não queria que eu jogasse esta carta. Como eu vos disse, esta carta é muito boa. Muito boa. Ele jogaria um ney. O que acontece quando ele joga ney? Eu, ou outro jogador, pode ter a oportunidade de jogar um ney por cima. Uh, digamos que eu também tinha um ney e jogava um ney por cima digamos que nem eu nem o suítemos tínhamos o ney o o o ninguém queria jogar Ney por cima o que é que aconteceu o suí tinha jogado esta carta para cancelar este mas como eu joguei uma carta para, eu joguei uma carta para cancelar o ney dele o que seja estes dois neys iriam para o descarte e eu continuo com essa carta se eu não tivesse jogado o ney só o suí tivesse jogado o ney o suí teria cancelado a minha carta e as duas cartas iriam para o descarte isto é de um modo simples como acontece um turno de Danceable Unicorns. Agora vou-vos tocar também uh, pronto, rapidamente as cartas mágicas. Como podem ver, aqui aqui uma carta mágica. Eu jogaria esta carta mágica e faria a sua habilidade instantaneamente. Uh, como podem ver, ela diz: uh, retorna uh, uma carta de cada estábulo para a mão do jogador. Isto quer dizer que tu estás incluído também. Se eu jogasse esta carta, teria toda a gente, incluindo eu, teria que pegar numa carta do seu estado. Quando diz carta, pode ser até pode ser downgrades uh, ou upgrades. Esta às vezes é uma carta que pode ajudar outros jogadores a liberarem-se dos downgrades. Uh, mas pode ser uma carta muito boa para jogar, como neste momento. Vocês podem ver, eu não tenho nenhuma carta, não estava, uh, por isso eu não me livrava nenhuma carta. O Shui, por sorte, tinha o Downgrade, o Shui poderia ser ligado do o Vocês só têm o Bebé, o seu, o bebê. como disse, o Bebé não vai para o descarte, nem vai para a mão. Não pode ter o Bebé na mão, o Bebé voltaria para o Versário e vocês ficaram com menos uma carta. Pronto. Isto, basicamente, é um jogo de Unstable Unicorns. Uh, o jogo continuaria assim uh, até... de forma instantânea. Num momento, alguém ficasse com 6 ou 7 Unicorns. Com 3 jogadores seria 7. Acho que é apenas com 7 e 8, que, que são 6. Digamos que... Vamos para o bebés, para ser mais fácil. O Shui... Teria... Antes de jogar, esta carta já tinha já tinha 5 unicórnios e jogava, então, neste momento, africano e unicórnio, como já mostrei o caso, que deixa roubar um unicórnio a outro jogador. Ele iria buscar um unicórnio meu e completaria 7. Uh, o jogo acaba naquele, naquele momento. Já o resto dos jogadores não, poderão, não terão hipótese a mais um turno. Uh, não poderão, terão hipótese para roubar esta carta que roubaria dois unicórnios. Ele conseguiu 7. Uh, o jogo terminou. Uh, poderiam ter jogado nem esta carta. E aí o jogo não teria terminado. Um jogo bastante engraçado. Começa um bocado uh, mais lento que ao que acaba. Uh, um jogo que às vezes parece que vai acabar em 5 minutos, uh, demora bastante, eu já tive jogos que de demoraram bem mais de uma hora. Uh, porque também é dependendo da sorte, um, de quantos negros saem durante o jogo, e das cartas saem durante o jogo. Eu apenas tenho aqui um baralho pequenino, só foi apenas para exemplificar, mas o, o meu baralho de um tabu unicórnios, como eu tenho uma expansão, tem mais de 200 cartas, e por isso o jogo pode ser muito, muito longo. Nunca percorrei o baralho inteiro, mas já estive bem, bem, bem próximo. Uh, e uma outra coisa que eu gosto bastante deste jogo é que dá para jogar com pessoas pouco experientes, que não, uh, não estejam muito habituados aos jogos de tabuleiro, porque é muito divertido, engraçado. Uh, claro que está em inglês, pode dificultar para algumas pessoas, mas é um jogo que dá para jogar com pessoas bastante experientes em jogos de baleia, Porquê? porque tem bastante estratégia. Dá para fazer combos incríveis. Vocês não imaginam os combos que podem ser feitos. Eu já vi jogarem três unicórnios numa jogada sem que ninguém pudesse fazer nada contra isso. E buscar unicórnios ao descarte que lhes depois deixam, lhe buscar unicórnios ao baralho que deixam jogar outro da mão. Há combos incríveis neste jogo. E como virão um jogo bastante simples, eu posso-vos mostrar o tamanho uh, das regras. O tamanho das regras é apenas esta folha A5, que nem tem muito texto. Ainda tem tempo para algumas piadas uh, e alguns esclarecimentos de, de regras. A caixa é bastante bonita, como podem ver, uh, e já está um bocado. Uh, velha, não velha, mas usada, nota-se uso porque é um jogo, um jogo que eu jogo bastante a carta normal do jogo não é esta a caixa uh, está assim é, está assim porque eu adquiri o jogo no Kickstarter e uh, veio uma caixa diferente a caixa é branca pronto, espero que tenham gostado da The Unicorns eu gostei, como podem ver, o Shui também gostou o uh, jogo bastante divertido, que os meus uh, amigos gostam bastante Uh, bastante rápido, bastante simples E uh, se gostaram deixem o vosso like, ajuda me bastante E é bom saber que vocês gostam dos meus vídeos uh, Qualquer pergunta deixem nos comentários uh, Tentem carregar no, no sininho Que é para receber notificações dos próximos vídeos E partilhem com os vossos amigos para todos jogarem Unstable Unicorns uh, Já lubei algumas vezes para encontros de jogos E toda a gente que, que joga parece gostar por isso, aqui ficamos. Adeus e até a próxima.